Primeiro o primeiro reino de Deus e a sua justiça e tudo mais, o será crescente. O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória, Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Feliz sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade, eu vos digo, muitos profetas e justos Desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, oh, Senhor. Senhor. Esperamos que... São Joaquim e Santa Ana, pelo menos tem a gente, né? que hoje é dia de São Joaquim e de Santa Ana. Os pais de Maria. Então, é um dia que nós temos que buscar a graça na casa de Deus. O livro do Eclesiástico hoje, essa leitura é dedicada a elogios aos antigos que deram nobres exemplos das coisas de Deus para todos nós até hoje. E esses exemplos que esses nobres deram, até que exista o um mundo, nós vamos ver, falar dessas pessoas. Foram exemplos para as futuras gerações, pessoas que se dedicaram, porque muitos... Muitos homens, muitas pessoas que vieram neste mundo desaparecem sem vestígio nenhum, voltado à espiritualidade. Muitos deixam suas famas de riqueza, de um império que se formou, que construiu aqui, mas de um império de espiritualidade, nada fica. O que adianta nós sermos colocados neste mundo por Deus para não deixarmos nenhum legado de espiritualidade, nenhum exemplo para a futura geração, futuro para os filhos, para os netos, enfim. Para a geração que está aí. Nós temos que ser esses exemplos, por isso que esse livro aqui está elogiando essas pessoas. As pessoas de piedade, de retidão, suas obras não serão esquecidas pela igreja, jamais serão proclamadas sempre pela igreja, porque fizeram algo, porque mostraram à futura geração o rosto de Deus, o caminho. E nós vemos que hoje, tão poucos estão se ligando por isso, para deixar um legado, um exemplo de cristandade, de vivência dentro da igreja. O que nós estamos celebrando hoje? São Joaquim Santa Ana. E qual é o projeto que Deus tem para cada um de nós quando Ele nos coloca no mundo? É Deus que nos dá vida. E Ele tem um projeto na vida de cada um. E nós temos que nos apegar a Deus para ver qual é o projeto que Ele tem para nós, para nós podermos passar adiante foi o que aconteceu aqui que nós celebramos o São Joaquim e Santa Ana. Eles foram escolhidos já no ventre da mãe deles também. Né? Tanto São Joaquim como Santa Ana, esses aí vão fazer parte do meu projeto na salvação do mundo. Deus quando escolhe, já tem um projeto. E para eles qual era o projeto de Deus? O projeto que Deus tinha para São Joaquim e Santa Ana, é que eles fizessem parte da salvação. E fizeram com todo o empenho. Eram pessoas simples, foram pessoas simples, mas foram grandes colaboradores do reino aqui na Terra. Colaboraram. Por isso hoje, nesse dia 26 de julho, nós estamos aí celebrando São Joaquim e Santa Ana. Então os elogios às pessoas que colaboraram no passado com o reino de Deus vai ficar na memória da igreja eternamente. Até que o mundo seja mundo, nós vamos estar vendo falar dessas pessoas que deixam o seu legado de espiritualidade na casa do Pai, que colaboram com o projeto de Deus. E para cada um de nós, Deus tem um projeto para que nós nos colaboramos com Ele na salvação do mundo. Então nós temos que pegar o exemplo dessas pessoas passadas, que nos deixam esse exemplo, para nós podermos deixarmos também esse exemplo de colaboradores de Deus para o reino eterno. Por isso que o evangelho aqui de hoje, Jesus está falando aqui, não devemos fechar os olhos, nem, os olhos nem estapar os ouvidos para as palavras de Deus, para as coisas de Deus. Todos nós somos destinatários das mensagens. O que, que é destinatário? Quando nós recebemos uma carta, uma encomenda pelo correio, vem lá, de onde veio, remetente, fulano de tal, destinatário. Se chega para nós, nós somos esses destinatários que recebemos aquela mensagem, vamos abrir. Porque, por isso que está falando aqui, todos nós somos destinatários de natários da mensagem porém muitos não compreendem por que que não compreendem? porque não estão dispostos a enxergar não estão dispostos a ouvir é disso que Jesus fala aqui lá no versículo 10 Jesus deixa claro tantos profetas, homens de Deus desejavam ver desejavam ouvir mas não tiveram essa graça. Jesus fala aqui, os profetas lá do Antigo Testamento, que anunciavam a vinda dele, mas não tiveram a graça de poder ver, enxergar, enxergar e ouvir as palavras dele. Nós não podemos enxergar Jesus aqui, mas sentimos. Nós temos que sentir e ouvir, não tapar o ouvido, deixar nossos ouvidos bem atentos. Então, nós hoje temos essa graça de sentir e de ouvir. Jesus falando, quantos outros não tiveram? Porque nós temos o Novo Testamento, fazemos parte da cristandade do Novo Testamento. E o Novo Testamento nos mostra Jesus e faz com que nós ouvimos Jesus. Não vamos entrar nessa linha de viver sem enxergar e sem ouvir. Então, essa linguagem aqui de Jesus é até um pouco assim amargurada pela falência de muitos povos de Israel da época. Povo para que ele veio para salvar, não enxergaram e não ouviram. Não foram todos, por isso que fala que feliz de quem ouve e enxerga. Então muitos não aceitaram a palavra de Deus, por quê? Porque nela tem a verdade e muitos têm medo de ouvir a verdade. Até hoje... Os cristãos são assim. Às vezes quer que a igreja faça aquilo que ele goste e que o padre comigo fale aquilo que soa bem no seu ouvido. E tem que ser o contrário. Quando a palavra de Deus nos chama atenção, nos puxa a orelha, isso é bom. Sinal que nós temos que mudar de vida. Sinal que nós temos que nos converter, todos nós somos pecadores e erramos. Então, quando a palavra nos toca, nos chama a atenção, é para a mudança de vida. Porque a homilia feita pelo padre, pelo diácono, por nós do clero, não serve só para quem nós estamos falando, serve para nós mesmo. Na hora que a gente está montando, estudando, dá uma lida, vendo, nós vemos coisa ali que está servindo para nós, nós, nós também temos que mudar. Então, não podemos aqui falar para vocês, mude de vida, nós temos que mudar. As coisas encaixam para todos. A palavra de Deus soa no ouvido de todos. Por isso que nós temos que levar essa mensagem de Jesus. Felizes os que viram e os que ouvem. Vamos fazer parte desse povo que ouve a palavra de Deus e coloca em prática. Louvado seja nosso, Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.